Eu, na última semana, me encontrava mais ou menos, na última semana, não, nos últimos meses, como muitas mulheres, sem fortalecer o lugar que se cabe, né? E aí eu passei um tempão longe da atuação, mas agora voltei e vou falar mais assim, é, fazer essa fala mediante ao que eu acompanhei, né? Porque aí dizer também que acompanhei, é essa, esse início de pandemia, e a pandemia, assim, numa parte bem fragilizada da... de que a gente mulher tem. Logo em abril, quando iniciaram, né, essa questão do lockdown Down, eu tava prestes a parir, e aí lembro-me que eu já estava em isolamento, desde março, e saí para fazer feira em abril, e dia 6, dia 7 eu parei. Então, veja, né, você ser dirigente de uma ocupação e de um movimento que está cuidando desse... E já pensando em ações é, mediante a pandemia, sem saber o que fazer, sem saber os caminhos que trilhar, assim, de início, porque foi um, uma loucura. É, e eu sem poder fazer nada para ajudar, né, porque tem que estar tá isolada. Mas comecei a ver, assim, uma força muito potente, que é o que a nossa companheira trouxe, assim, que é o olhar e observar o lugar do outro, né? É, eu vi isso muito potente, e aí, dentro de todas as movimentações e movimentos e organizações que se localizam no nosso município e no estado, e aí... É, fiquei observando muito também a articulação, como é que ela foi agindo, né, porque aí a articulação é aquela que tem vários movimentos e organizações dentro dela, saber que a galera estava quebrando cabeça para dar conta de várias demandas, de, várias, de vários movimentos, territórios, né, porque aí foi isso que a articulação fez, foi pegar um montante de necessidades e solicitações de ajuda, e consegui dar conta, assim, de início. É, uma companheira nossa, da articulação, que é a Júlia, ela me falou que foram muitos pedidos de ajuda, né? E muitos encaminhamentos de vários territórios. E elas, de primeira mão, fizeram uma solicitação, uma abertura de vaquinha para conseguir, se eu não me engano, foi 400 sextas ou foi 40 sextas é, Foi 400 e aí, em duas semanas, conseguiram bater a meta da vaquinha. Então, vê, como essa união, que essa questão da irmandade, eu tenho mania de dizer. E, e fico feliz pelo comentário do evangélico, sendo uma pessoa evangélica, de saber, respeitando todas as religiões, e é, enfrentando né, essa questão do racismo religioso, dentro da minha religião também é muito difícil, e saber... Como essa questão da ancestralidade, da irmandade, das ligações, e de ter o olhar de é, conseguir ver a dor, o desespero do outro, uniu para que em duas semanas, uma meta que era como se fosse o norte de sobrevivência para as pessoas que estavam na solicitação, porque a gente sabe. né? Saber que eu estava em isolamento, tenho ocupação, de 81 famílias, sentei, entre aspas, aquela pessoa que dá o norte do que vai acontecer. O que é que a gente faz? Né? O movimento tava ali naquele desespero, a articulação. Porque o nosso movimento também demandou da articulação. Né? Pediu ajuda. Então, como é que a gente faria? E aí, eu recebia muitas ligações e já ouvi até uma fala também de Sara sobre isso, né? A gente que tá dentro da comunidade sabe como é difícil e receber tudo isso, assim, eu recebia muitas ligações e ficava desesperada de saber o que era o que eu ia fazer né eu estava recém-parida com uma criança que dependia de mim para tudo ali e eu não podia sair para lugar nenhum a minha família é, não permitiu que eu saísse que ninguém sabia né o que, é que ia acontecer e aí eu fiquei desesperada no primeiro momento eu tô fazendo uma fala assim que é o que eu senti o que eu passei é e o que eu vi né? foi muito importante saber disso, que em duas semanas foi batido uma meta e conseguiu-se fazer 400 cestas e distribuir, mas sabendo que tinham um mutante de solicitações bem maior do que isso, uma necessidade bem maior do que isso. Né? É, a gente chegou agora, depois de dois anos, à articulação, a distribuição de 2.800 cestas básicas, e aí vem incluindo que aí se soma em duzentos mil e 80, 200, 280 mil reais, né, arrecadados. E aí de várias pessoas que ajudaram. É, e começa a rede de fortalecimento aos territórios. É, foi importante nesse momento, né? Eu me lembro que a gente da MTST, e eu acho que eu com dois meses já, que a minha bebê estava, eu saí do isolamento, mesmo todo mundo dizendo, não vai sair. Eu disse, eu vou sair, porque as sexta chegaram e o povo precisa que eu esteja lá para entregar, e eu vou sair. E aí fui com aquela doidinha toda, né? Empacotei a menina, Deu, ó, fica, fica, menina ó, fica aqui com a menina, queria o leito, fica aqui, deixa ela aí, na casa de um colega, assim, deixa ela aqui, Tô bem pertinho, bem na frente da ocupação a casa, deixa ela aqui, e aí eu vou lá, distribuo, faço a distribuição, e aí. Foi o Centro Sabiá, eu lembro que distribuiu pra gente pela primeira vez, assim, foi uma das primeiras doações. E eu fui pra rua pra distribuir as doações e ver no olhar, porque eu digo muito que sempre a nossa face, ela fala muito. O olhar, ele transmite, transmite muitas coisas, né? E aí, a cada entrega, ver os olhares de alívio, sabe? De saber que ia estar ali. É, e que ia dar um conforto pelo menos por alguns dias para saber o que ia fazer naquele momento porque é muito fácil a mídia e os grandes poderes dizer que a gente tem que ficar em isolamento em casa né mas sem dar o mínimo de suporte no primeiro momento desesperador das pessoas é muito fácil né ver isso acontecer e, e fazer isso né é, e sem dar soluções para nada e ver essa rede de apoio funcionar foi importante para mim naquele momento eu não saí uma vez só de isolamento, saí várias. <risos> né? Fui muito teimosa. Saí, toda empacotada, duas roupas. saía tirava a roupa da rua, botava a outra. Aí o e pega a menina e menino chora. E dá peito e volta para distribuir novamente. E esperar as pessoas que conseguiram manter, mesmo nesse momento de isolamento, o trabalho. E esperar elas chegarem do trabalho. para dizer, ok, tá aqui. né é Essa rede de fortalecer até as pessoas que estão desesperadas saindo. Porque... Nas ocupações e nos territórios, a gente vê que tem muitas pessoas que vivem na informalidade. Né? E na pandemia, a gente está vendo muito isso. Muitas pessoas perderam o emprego. Né? Muitas pessoas estão sem a carteira assinada, que é o garantidor de direitos. E é isso. A gente se fez. E é criar uma forma de não depender somente das doações. Né? Ver essa reformulação dos territórios e das pessoas de tentar criar essa forma de não só depender das doações, que é como se fosse a dependência daquilo. É ver as pessoas se organizarem, começarem a lutar. Isso a gente viu através das lives, grandes lives, eventos virtuais, que é para trazer essa questão de trazer doações, de levantar é, recursos para fazer ações dentro das comunidades. E... Eu lembro, acompanhando muito assim, e aí falando mais do meu espaço, que é o MTST, que a gente viu é, a questão da falta d'água, né? E aí a nossa companheira já colocou da dificuldade que as pessoas tiveram no primeiro momento de ter produto de higiene e limpeza. E aí a gente via muito na TV passar que precisava se lavar as roupas a cada vez que saísse, as sandálias, as mãos. Mas como é que a gente faz isso se a gente não tem água? E aí eu lembro que se juntou, né, todo esse mutante da articulação recife de luta, que são vários movimentos, eu vou falar, porque são vários que estão lá, né, para lutar para que o abastecimento de água minimamente voltasse a acontecer. Porque como é que tem proteção de um vírus desconhecido, no primeiro momento, sem água. Sem produto de higiene e limpeza. Né? E essas organizações se juntaram, em lives, indo para a reunião toda empacotada, chegando, aquele, aquele negócio todo, e conseguindo, em alguns pontos, minimamente, minimizar essa questão da água. Né? E é outro ponto específico, que a gente tem que dizer que foi importante essa luta. E como a gente se fortaleceu e se reinventou nas lutas para dar minimamente é, uma forma de sobrevivência contra o vírus é, nessa pandemia, né? Só queria agradecer por esse momento é, de estar aqui e dizer que é isso. Vamos se fortalecer cada vez mais agora, né? Esperando que a pandemia chegue, nos dá uma trégua um pouquinho. E que a gente continue sendo essa rede de apoio, de fortalecimento e cada dia mais se reinventando e crescendo.